O Alka tá de F, Ele tá porque ele é pop, eu não tem não. Porque ele ele, ele, ele, ele, é, ele tem jeito, mas é bom, hein? Já comprei, quando eu tive a oportunidade de ganhar um torneio e lá, já comprei a QSZ. Se eu não pudesse no comprar a QSZ 92, eu usava essa aí, a P99, que é muito boa também. E os caras falam que é ruim. Nada, É ótimo essa arma. Se eu não comprasse a QSZ, eu usava ela. A QSZ é melhor. Merda, merda. Tiraram a importabilidade do. Ah, do Live. Ah, o Live já morreu pra caralho. Agora é que eu vi. Nossa, Vamos ver se o Indy tá sabendo jogar. Vídeo de Botei que tá de hack. Eu veio. Eita porra, o Botei que é bom de, de pistola. Sabia que quem é bom de pistola geralmente é bom de sniper? É assim, sabia? Lógico. Uhum. Quem, é bom, de 12, você me... quem Ai, é bom de 12, é. tá ligado? Também é bom de pistola. Que é quase a mesma lógica, tá ligado? De acertar times precisos, tá ligado? Uhum. A pistola, praticamente, é a arma que ensina a jogar de, de sniper de 12. Se você aprende a jogar de pistola, você tá um caminho fácil aprender a jogar as outras armas. A ah, matei? Ah, eu tava ameaço. A snipe no caso, a diferença é que você usa o tá ligado? Pra matar. Eu tô tendo Nossa, velho. Tu grudou no teto aqui na parede aqui. É, tinha dois ali naquela sala tirando em mim. <risos> é, o bate tá liderando né, aqui o Meu ah, meu! Ah, meu! Tocou a de novo. Ah, dois atirando aqui. Ah. Matei. Se eu tivesse aqui, seria reinar nisso aqui. Ah, <risos> droga. ah mano, eu vou pegar a bala e aparece outro Tá Quero ver no corpo, corpo e agora. No, a corpo, mano. ainda é meio idiota aí, né? Ele troca tiro no meio do mapa. No corpo a corpo, tá ligado? Eu sou bom, só que o problema é que minha conexão não fecha pra jogar. É horrível, pai. Ainda tá leg aqui teleporte teleporta demais, ainda Tipo, não teleporta como antes, mas... Tá muito melhor, uhum. tipo... Mas o problema mesmo é que dá um teleporte a cada 10 segundos, tá ligado? Se jogando assim, o pessoal teleporta. Antes era o quê? A cada 3, 5 segundos. Agora não entendo por que tá assim. Você evitar ficar no meio lá da, é, da a manha do Copa-Copa é você né, só saber catar pela virada. Você vê que o cara pegou a sua mira, sai embora. Corre parecendo um Forest Gunner. É. Eu mesmo nem, nem esquenta O cara tá atrás de mim, eu saio correndo de outra boa. Porque tem umas armas que tem vantagem, tá ligado? Tipo, naquela vez que ele tava jogando, eu tá jogando e foi. Se foi, você não tem vantagem, não, pô. Foi ser muito fraca, pô. Foi ser bugada. O chinês é muito melhor do que a foi. Nossa, o é GL me matou É. O GL acabou de matar o Alka, que o Alka voou. Que, que porra foi? Que isso? Que isso? Que isso? O jogo pulando. é bugado por causa disso. Tipo, vai embora isso. Furos da. Aquele, aquele. Aquele. Do. Skyrim oh, Furos da Ai, Deus do céu, Isso? Ah, Caralho. Dá porra. Caralho. Eu vou fazer vontade, ah, né? Vou botar um furos da Avila aí. agora lá. <risos> Aí, meu Deus do céu, de PT vai ser X. E tem pouco cara na sala. Pois embora já abandonar Já hum. três abandonaram. Isso. Fecha dois tiros no cara, vem um Ah. Merda. É. Nossa, que... Que agonia que dá você dar tiro no cara no chão, o cara não morre. É. Não é? Todinho e o Fabel não conseguiu matar o Acatraz. Fabel tá super negativo. Pra ter noção, o Fabel tá tão ruim que a sequência máxima dele de assassinatos é um. Ai que isso! Diga, aí, ele nunca conseguiu passar de um. Ele mata um, bora! <risos> Ele já morreu mais, é que tipo, ele morre dois por um. Ele morre duas vezes e mata um. <risos> Nossa Sim. senhora. Olha o bichinho, tá com hum. ah. três tá de ping. O Alcatraz tá 20 para 17. Ninguém tá super positivo aqui, né? O Gerbo tá. Quase negativo, cara. Ele tá um ponto. Mateu o Lava. Meveu o E o hino tá nas tuas costas. Tô vendo. Alka tá essa Olha o cara aí, porra. tá seu de... Não foge não, porra. Tá todo encurralado, mano. Sim, falar em pistola. Eu tava com chinês. Lá tem uma .44 muito foda. Ô, pistola da pô, velho. Ai, que aqui. Quem tá pegando Tora aí? Quem pegou Tora? Deixa eu ver. Olha ali, Fabel. Ih, já tá desqualificado. Peraí que pegou o Foi Eu aceli pra ele aqui já Gery me pegou, me tranca Pera aí Gery me pegou, vida ele aí Pô, o que pegou? Meio... Eu não vi direito. Ah, foi ele mesmo. Ah, mano. Lógico não, não foi. Tomei lá. Tá <risos> Eu vou ficar até da vida assim, Tipo, uma. Como é que fala? Umas advertências, por exemplo. Esse jogador tá. Não, do... eles, eles vão perder 5 pontos cada um aí. Tá ligado? Já vou dar. É pro porto, tá ligado? Que eles perdem, tá ligado? Cada um matou um, uma vez só aí. Foi, Eu vi? Cada um ah, matou sim. um, tá ligado? Eu vou rever o vídeo e vou ver quantas vezes eles mataram. Você tá gravando ah. aqui, eu tenho que assistir. O meu frega, velho. É <risos> Boa Teng tá na frente. Boa abrir abriu 215, 18 pontos. Ui! 19 pontos agora. Correu pra todo mundo, ele abriu Não, ele tá com o Neyo, você agora. ele. que acabou a bala? Meu Deus! Tu morreu pra pistola de feijão? Ah, não, ó, Magno. Magno ZK. E Cara, essa porra. Morri. Essa porra, essa porra, quando não tá grando pra essa aquela pistola de feijão. Meu Deus que da porra. Ah, caralho. Cadê o álcool? Cadê o álcool? batei que ser lá que não é. <risos> joga pior de PT que o Alfa, então ficar. O Alfa, ah, ele é bom de pistola, só que ele é meio retardado, ele ruxa demais atrás dos caras. Pois é. Ele não taca a câmera, ele tá ruxando doido atrás dos caras. <risos> Aí ele faz frag, ele mata e morre, mata e morre, mata e morre. É, vai pro meio do cabanarém. A sequência mais alta dele foi de 3, até agora. Droga! a operar aqui também, os pontos de campo estão tudo lotado. Na verdade, você estava em um ótimo ponto, você abandonou porque você é burrinho! Mas isso aqui é melhor. Não, não vale a pena subir não, aí não. É muito passivo, os caras aí sobem demais aí. Se você não tem uma mira tão boa, é melhor você ficar na lateral, gente, com as casinhas ali que é muito mais velho que os caras ficam nascendo aí, tá ligado? Nasce, correndo logo pra, pra subir lá, e você pega na carreira. Uhum. Ó, tá vendo? Não adianta ficar aí, pô. Ó, já vai chegar o um cara nas duas costas aí, vai se fuder. Aô, tá ó, já chegou um ali, bom. tá vendo? Não presta. É, realmente. Não tem condições de ficar aí não, pô. Tem que ter a mira muito boa, Só aí dentro, ó. Ah, uh, não. Tem que ter a mira muito boa pra ficar aí, pô. Tem que ser muito bom, acho. É tipo, tu tem 4 tiros pra tu matar o caso. Se tu matar em 4 tiros, tu tá fudido. Putz, você viu que eu fiz negócio? É, eu filmei, eu vou, vou denunciar. <risos> <risos> Só foi cagada, a figura, putz. Quer que é o um conselho? Não abandone a casa, não. Se você abandonar a casa, vai nascer cara atrás de tudo. Não, beleza. Se você botar um pezinho lá de fora aí, dessa escadaria, ele nasce atrás de Vou ficar só aqui, ó. Tá? Ele vem que nem burro aqui, subindo isso, tá? É, não tem como tem que subir nem burro mesmo. Aí é o pior lado que tem que subir Esse Os caras vêm subir daí, tem é muito burrice, pô. Subir aí é burrice. Desse lado ali. É, e a bala da minha QSZ tá acabando. É, mas tu, o cara acabou de morrer ali, velho. Tá muito burro, velho. Ah, máquina, é. máquina zega no Uma máquina no teu pé ali, velho. Não, eu tenho um pente ainda, vou usar esse, você tá doido? Pentei o cabelo primeiro, pô. Caralho. <risos> Sumiu! Achei pouco! É. <risos> vai! Deus, Agora bato o GL, vem! Mentira, tá de hack esse vai Aí nasce o na tua frente. Ó, oh, dois, que coisa linda! Delícia. É Eita, bicho, tá de hack. Eu vou descer. Eu vou descer? Oh levou descer! descer tá pra que bicho tu dão magno, bicho azarado. jarada <risos> levou descer magno meu deus magno, que bicho azarada do meu Eita, caralho se fudeu eeeeita caralho Revive me. <laughs> tries. Eita bicho de azar A praga que deu tela azul aqui, mano Eita ah, Corre, meu velho, senão tua pontuação vai zerar Falta um minuto pra sala quebrar né? Um minuto para sala acabar Nossa senhora, que droga Caralho, <risos> velho Se a sala acabar, eu a pontuação da sala toda, né Perde, feliz verdes Quantos minutos eu tenho? Um minuto! É sério, um minuto agora! 55 segundos agora! o é, jogo não carrega logo, maravilha! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! É... Ah, não, não! Ah, Fala f... Tava... Tava no rosto! Caralho, velho! Desanimei, nossa senhora! Quando Abanço. terminar o evento. 30 segundos. 30 segundos. Qual jogo? 24, 23, 22, 21. Acabou. O Rian fez um frak esse bote, tem que fez 61 de freque aqui. Acabou, Mag. Magno. Foi mal. Infelizmente não deu, Magnus. Ah mano. Eita Magno, de azar, velho. Não, mas eu no caso, eu vou fazer o seguinte, tá ligado? Eu vou hum. até complementar depois essas regras, tá porque é meio sacanagem, tá ligado? O cara vai descer assim no final, tá ligado? E perder os pontos hum. todinho, tá ligado? Eu acho que eu vou botar uma regra, tá ligado? Pra melhorar, pra ninguém ficar tão chateado assim. Eu é. vou conversar com o pessoal pra ver como é que vai ficar. Como é que era assim é mesmo? 5554? Sai a 5554. Hum, vai. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, é 5554, que é que sai. 55554. É, os caras saem da sala já, pronto. Vamos lá, Mike. Cria a sala. Deixa eu só equipar meus negócios aqui. Cria a sala e bota o copo a copo. no caso, Magno, eu como sou organizador eu vou fazer um negócio legal pra você, tá ligado? eu, já que você ajuda também na organização, você levou descer no último minuto, tá ligado? então, no último minuto antes dos 5 minutos finais tá ligado? ou seja, você participou do evento todinho levou descer, tá ligado? tentando voltar pra sala, tá ligado? aí você uhum. vai, eu vou ver os pontos que você fez até o momento que eu apertei Tab, tá ligado? vai ter essa regra eu vou botar tá ligado? até o momento que eu apertei Tab Tipo, eu não sei qual a sua situação, não tem como eu saber. Isso, mas na hora que você levou descer, eu apertei tab, eu me lembro, tá ligado? Uhum. E que eu, eu vi logo você correndo pra parede, eu não, levou descer, tá ligado? Viu? vou fazer essa regra, tá ligado? Pra ajudar ah, pessoas que, que, como você, vão se fuder, tá ligado? É melhor eu fazer logo isso. Obrigadão. Deixa eu finalizar logo esse vídeo pra iniciar o outro.